There's a change in the wind that's blowing And I've still got Oi gente, agora a gente tá indo conferir o bairro Punta Caretas. O que, que tem nesse bairro? É uma, um pedaço da praia, né? Uhum. O shopping, que falam que é bem legal. O parque Rodo. O parque Rodo a gente já foi lá, né, no nosso primeiro dia. E agora a gente vai ver no. Vai ver o shopping. Talvez a gente fique lá até a hora do jantar. Eu vou mostrar pra vocês. <risos> Espero que não muito. <risos> a gente vai também passar num supermercado que tem dentro do hum. shopping agregado para comprar umas coisinhas Pra gente tomar café é, da manhã. Tomar café da manhã principalmente e fazer uns lanchinhos porque não está fácil. Porque, porque é fácil, gente. É o lugar <risos> é realmente caro. É bem caro você comer em restaurante. Até pra a gente comprou um negócio no mercado express aqui E deu praticamente o valor de uma refeição, então. É. Duas embalagens de salada, alface, é, mais um pão, suco e água já deu 40 reais. É. Café pesado. da manhã no McDonald's também, mais 40 reais. <risos> pesado. Esse é o shopping Punta Carretas Olha como ele é bonito, gente. Got your name, don't remember where we met. We met, but what I do recall is the shit you put me through. But I Esse é o melhor shopping do mundo Olha essa cadeira ah, Que delícia Gente, isso é muito sacanagem Olha isso aqui Isso deixa uma barra assim, ó, na tua cara Olha isso aqui Ó. Ai, ah, gente, isso aqui deve ser muito bom Cara, eu tava morrendo de vontade De experimentar o... Como é que chama? Blue cheese bacon Blue cheese bacon Não é. é bem parecido com o da foto? É, não é nada parecido com o da foto Mas essa batata é de quatro queijos tá ó E essa daqui é com bacon, e cheddar hum. Também deliciosa Olha que bonito, esse bairro à noite. Quanta salada aí? Hum? É tipo uma porção individual, né? Trinta e nove noventa. Duzentos e oitenta e nove noventa. Olha o tamanho desse alfajor. Fomos no mercado depois do shopping. Aí a gente quis comprar umas coisinhas, né? Pra gente improvisar uns lanchinhos. Porque comer aqui não, não tá fácil, né? Como a gente tá juntando, que não tá dinheiro. Então a gente não vai ficar gastando muito em supermercado. Em supermercado não. Em restaurante e tal. A gente tentou dar uma economizada e tal. E a gente passou no mercado hoje. O mercado... Meio carinho até, assim, é tipo um pão de açúcar Angelone Dependendo de onde você estiver Olha só o que eu comprei Só essas coisas aqui Deu 141 reais Soquinho de laranja Doce de leite que meu amigo Bruno Witt Indicou, disse que é muito bom é, Pãozinho Baguete, tomate Queijo de cabra que pelo que eu vi não ia sair tão caro, assim, comparando com o preço do Brasil Eu adoro, que é de cabra, quase nunca né? porque é carinho Mozzarella, Média Luna, que eu tava com vontade Mexerica, né, que acha importante a gente comer uma frutinha pelo menos uma vez por dia Uevos E um macarrão tipo um Tipo um yak soba Provavelmente a gente vai dividir em algum momento aqui mais salada, salame, que a gente vai fazer o lanche para levar amanhã no passeio. E é isso, pessoal. Mais tudo. 141 mangos. Ah, tem essas coisinhas aqui de menina também. Acharam caro? Eu acho. A Thalita disse, ah, parecem euros, né? Eu, falei, Eu acho que se a gente tivesse na Europa, a gente tinha conseguido comprar mais coisa com menos. Não tenho certeza também. A few later... é, tá uma noite maravilhosa. Tá fresquinho, não tá frio nem calor. Nem ventando Nem ventando. Tá até. Você consegue ver até as estrelas. Então a gente vai tomar um traguito. Tomar uns bom drink, Uns bom drink numa rua que a gente passou com a van e achou legal. Vamos conferir como é que é. Uma coisa que é importante ressaltar, se sente super segura aqui em Montevidéu é tipo a gente está passando numa rua vazia e a gente não sente assim que precisa esconder as coisas sabe né? uhum. tudo bem que a se... sensação estranha é é uma coisa importante, né, pro, pro, pro brasileiro, que o brasileiro não pode ter nada, né? E já fica preocupado em ser assaltado, em perder, etc e tal. Então, fique tranquilo, que aqui é bem roubarem, de boa. não se preocupe, porque eles não serão violentos. <risos> Só dá se você quiser, tá, né? ah, entendeu? Mentira. É mentira. Ó, gente, essa é a rua que a gente viu, que a gente achou legal que a gente veio aqui dar uma volta. É, é o 21 de setembro. A gente viu que tem bastante comércio. E a gente já viu uma choperia bem bacana ali pra trás. Não dá pra ver aqui. Mas ela. Mas ela parece ter muita coisa interessante. Uma avenidinha gostosa de andar. Vamos ver o que tem. Olha só. Então... Acho uma casa de chá. Uma casa de chá? tem mais salad. Muito bonitinho. Gente, olha que charme esse McDonald's. Umas cadeirinhas diferentes. E aqui, cara, todo McDonald's praticamente tem um McCafé junto. Nossa, é isso. Não, uma grande. Eu correndo e entrar na frente doce. E aí, não, mas café é uma coisa que até tem no Brasil, mas não vingou tanto. Mas gente... eu acho que tem um motivo. Oh. Que eu percebi que na hora do jantar aqui, eles nem sempre acho que comem comida igual a gente, viu? Eu vi muita gente na hora do jantar tomando café, comendo Sim. um lanchinho assim. E a gente tava aqui falando que a gente não viu gente obesa aqui, sabe? Luz e em É... A galera tem é fitness, tá sempre se exercitando, muita gente saindo da academia nesse horário. E também é caro pra comer, né, gente? Escolhemos aqui pra sentar, tomar uma cerveja, ou um vinho se tiver, né? Tá com um vinho. Olha só, gente, aqui nessa cervejaria tem algumas cervejas com algumas bandeirinhas aqui, né? E aqui, e aqui tem um nível de amargor, mas até ela pediu, foi perguntar uma coisa sobre a cerveja uruguaia E aí ela trouxe um pouquinho pra degustar, achei legal É, na verdade assim, eu queria o espanhol, né? meu espanhol muito bem falado <risos> Eu queria perguntar se a gente conseguia sentir, porque aqui diz que tem maçã e canela. Maçã e canela. E eu queria perguntar se a gente consegue sentir a maçã e a canela. Porque às vezes é só um fundinho, né? Mas ela entendeu que eu queria sentir, que eu queria provar uhum. a cerveja. E ela trouxe um pouquinho. E não, não é. mais legal, né? Uhum. É como tudo, carinho aqui. Então uma pint, né? Grande. Mais ou menos 18 reais. Tá pensando por esse lado, tá até que não é tão caro, né? Das coisas que tem aqui, acho que é um preço razoável. É. Uma pint, é praticamente 600ml de cerveja. E a gente pediu também essa faina, por mais ou menos 12 reais. São aquelas casquinhas de pizza, né? Olha aqui. Essas são as fainas que, que a não... gente achou que era isso aqui. Imagina que eu não fez de propósito. Ah, Dia hoje? Quinta. Quinta. Thursday. Out. Hum. Qual você pediu? Scottish. Sim, sou, mas <risos> Confesso que estou aí um pouquinho por poratita. Uma pint de. Cerveja escocesa. E eu também uma Golden Ale. É, foi muito bom. E foi o segundo atalho, o rolê mais barato que a gente fez até agora. Foi o café da manhã no McDonald's, se eles não tivessem cobrado duas vezes. É. Então é isso, pessoal. Se você... Pera aí que tá... Cadê a luz aqui? É, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal. Deixa o seu curtir e até a próxima. Tchau. Tchau.